Muito bem. Boa tarde a todos. Uh, esta é mais uma edição do Diálogos da Extensão Mais Perto de Você, nesse canal que a Pró-Reitoria de Extensão está abrindo durante esse período de pandemia, conversando sobre assuntos de interesse da comunidade, sobre assuntos de interesse da, uni da extensão universitária neste período. Né? E esta é a segunda edição do programa. Né? Eu sou Vicente Fonseca, trabalho no Núcleo de Divulgação da Pró-Reitoria de Extensão da URCS. E o nosso convidado de hoje... Vem de bastante longe, vem de San José, Costa Rica, o professor Oscar Hara, professor doutor honoris causa pela URGS em 2018, o título recebido em 2018, conferencista em vários eventos de extensão da nossa universidade nos últimos anos, incluindo o 5º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária em 2011 e o 36º Seminário de Extensão Universitária da região sul em 2018, além de outras participações no Salão de Extensão, professor Oscar Hara, que está conosco hoje para tratar de educação popular, universidade pública, América Latina, entre outros temas de, de interesse da nossa comunidade nesse período tão difícil de Covid-19, especialmente aqui no Brasil. Eu queria iniciar, professor Oscar, fazendo uma saudação para o senhor e perguntando primeiramente como é que está a situação aí na Costa Rica, um país bem menor que o Brasil, em termos de dimensões uh, como é que tá a situação vocês fizeram estão fazendo isolamento social como é que tá uh, essa situação da pandemia no seu país muito boa tarde um prazer recebê-lo professor Ok Vicente boa tarde boa tarde também a todas as companheiras companheiros lá na URGS. É, eu estou longe fisicamente com a distância social mas muito perto afetivamente de todos vocês eu me sinto parte da, da URGS, como a minha universidade também, tem tido experiências muito ricas, de muito aprendizagem. Então, eu agradeço muito esta oportunidade de nos comunicar através de, deste meio, que acho que é uma potencialidade que temos que continuar é, utilizando, é, mas, principalmente, a ideia de fazer uma reflexão, uma reflexão crítica em conjunto, a partir das realidades que temos em dois distintos países. Como o Vicente diz, é, bom, Costa Rica é um país muito mais pequeno que o Brasil, tem só 5 milhões de, de habitantes. É, mas o tema da, da pandemia, acho que neste caso é, foi bem controlado desde o começo, porque muito cedo, antes de que tivéssemos algum caso, já o Ministério da Saúde tive é, tomado medidas, e o governo tomado medidas de comunicação com a população, sobre as implicações que poderia ter a, a pandemia se chegassem a, a Costa Rica. Temos uma, algumas vantagens porque o ministro de Saúde é epidemiólogo e também é especialista em saúde pública. Então, ele tem estudado muito, precisamente, para situações como essa. E isso ajudou muito a que o, o corpo do, do governo atuasse em função de uma perspectiva de, de saúde pública, como um elemento central para a proteção da, da população, e também de coordenação entre os distintas entidades. Então, cada dia, vamos tendo, faz três meses, uma conferência de imprensa, onde o ministro de saúde vai explicando a situação, mas tem outros ministros, ou incluso o presidente da República, algumas vezes, que aparecem para discutir e conversar com os periodistas ouvir perguntas eh, do público também eh, em torno desta situação. Então, acho que isso tem ajudado muito a conter a situação inicial. Eh, e, por isso, neste momento, temos um, um total total de casos identificados de 800 pessoas, eh, das quais eh, quase 70% são pessoas que já se têm recuperado. E temos uma população de 10, 10 pessoas é, que tem falecido, tem morto, é, que é um, um porcentagem é bastante mais baixo que muitos outros países, que indicaria é, dois pessoas por milhão de habitantes. Eu acho que em Brasil é quase como 60, 70 pessoas por, por milhão, que para ter não uma comparação só numérica, mas também é, em termos da, da população é, real. Mas talvez o mais importante é, elemento aqui para esse controle e é que a Costa Rica tinha tradicionalmente um, um sistema de saúde pública universal e gratuito, de acesso de todas as pessoas e muito bem desenvolvido em algumas áreas. Nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, tem tido que enfrentar uma política de privatização também, de diminuição dos recursos públicos, mas ainda continuamos tendo um, um bom sistema de saúde pública que tem criado uma é, diferença com outros países, porque tínhamos a possibilidade de atenção nos diferentes bairros com clínicas locais, mas também o sistema hospitalar é, desenvolvido para criar é, uma para enfrentar uma situação como, como essa. Então, agora, eu acho que valorizamos muito mais é, a importância de ter um sistema é, bem financiado, de acesso universal, gratuito para só todas as pessoas, eh, a nível de saúde pública, também de, de educação, vamos falar sobre isso. Eh, e por isso, eh, nesse momento, eh, temos uma situação em controle, que não obrigou a ter uma uh, quarentena, ou um confinamento, não sei como se diz em, em português, obrigatória, mas voluntária. Mas muitas pessoas, eh, o que também é um elemento a ressaltar, muitas, muitas pessoas, Ficamos na casa eh, voluntariamente e sempre tem pessoas que fazem que não não cumprem as, as, as limitações, mas acho que a população tem tido progressivamente consciência da situação, da, da proteção e, sobretudo, de não espalhar o, o contágio. Estamos tendo, às vezes, 4, 10, 15 casos novos por, por dia. Essa é a situação, em geral, da de impacto da, na saúde pública. Mas também, Costa Rica é um país que tem muitas desigualdades. É um país que tem uma tradição democrática longa, mas eh, nos últimos anos as políticas neoliberais têm sido as políticas também, as mesmas receitas que têm aplicado em outros, em outros países. E, eh, então, a desigualdade social ha ido crescendo. Tem um grupo de pessoas cada vez mais mais pequeno, que tem grandes ingressos, grandes riquezas, e tem a pobreza que vai crescendo aproximadamente, ao redor do 20% da população está em situação de pobreza. É um nível que não se tem podido baixar é, faz, faz muito tempo. E essa, essa concentração de riqueza em poucas mãos, é, agora se ha é ido agudizando com as novas políticas dos últimos anos. Faz uns dias, precisamente, se apresentou um análise onde um grupo muito pequeno de empresas e de pessoas eh, podiam ter três, quatro famílias, ter o mesmo ingresso mensual que 2 milhões de pessoas. Né? Então, é uma desigualdade crescente, é uma desigualdade que, com certeza, vai afetar os setores mais mais vulneráveis, os setores mais vulnerabilizados. Mas, em termos de, de controle da de saúde pública pelo menos por enquanto a situação é controlada e agora conforme as medidas estão se abrindo vamos ver o que o que acontece é previsível que vai aumentar o número de casos mas acho que é uma situação normal no tempo de uma de um vírus de tão, tanta possibilidade de contágio mas a ideia é que o sistema de saúde não não fique atrapalhado, não colapse é, para atender os casos mais, mais graves. Neste momento, temos uh, somente 17 pessoas nos hospitais hospitalizados, e dessas 17 pessoas, 4 estão em unidade de cuidado intensivo. Então, parecem números muito pequenos para o Brasil, imagino que é uma coisa como muito diverso. mas mesmo para um país mais pequeno como esse, significa que tem uma situação... Eh, com certo controle da população e de um diálogo entre o governo e a população, que acho que é bastante fluido e mesmo que tenhamos debates sobre quais são as medidas, as melhores medidas, porque as, as eh, empresas, os, os grandes capitais, eh, querem também abrir eh, la, as medidas pronto para eh, o funcionamento da economia, mas acho que temos uma consciência de proteger a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais vulneráveis. Isso podemos falar também um pouco mais. Professor, como é que. O senhor tocou num assunto agora importante, é um debate que, que tem se falado muito aqui no Brasil. Como é que o senhor enxerga essa dicotomia, se é que ela existe, porque para muitos não existem, entre saúde e economia nesse momento? Essa pressão que existe para que se volte à normalidade? sabemos que não é não vai ser normal porque o vírus está circulando principalmente aqui no brasil como é que o senhor enxerga essa, essa dicotomia entre saúde e economia que tem se colocado uh, no sentido de ah, não vamos abrir as atividades econômicas o povo vai morrer de fome enfim como é que o senhor enxerga isso Sim, é um discurso que está espalhando se por todos os nossos países e também aqui mas acho que, que tem uma coisa muito importante esta situação da pandemia significa uma crise que visibiliza e agudiza as contradições que já existem. E tem, por exemplo, um incremento do, do desemprego, definitivamente, a população migrante, especialmente a população da Nicarágua, aqui na, na Costa Rica, fica em uma situação muito difícil, porque sem ingressos não tem como pagar sua estadia aqui, então eles querem voltar para a Nicarágua, mas depois pode falar que na Nicarágua não tem nenhuma medida, de proteção, então, é, é, o governo não tem permitido que as pessoas que vão embora não podem regressar e conter, continuar tendo su, sua é, legalidade nesse país, e eles vão embora para proteger a situação aqui em toda a pandemia. É, a população migrante é uma das mais afetadas, eh, as mulheres, as, as mulheres, a violência contra as mulheres, eh, o trabalho das mulheres, o trabalho doméstico com o trabalho de, de casa, de ajudar os, os, filhos, os filhos, essa visão patriarcal em que a mãe é que tem que cuidar principalmente dos filhos, etc., mesmo que ela trabalhe, ela tem que trabalhar, volta à casa, tem que cuidar dos filhos, tem que ajudar nas, nas tarefas domésticas, tem que, tem que ajudar as tarefas da escola e tem, ademais, eh, as pessoas que têm que cuidar das pessoas que estão enfermas e também estão sujeitos a uma situação de incremento da, da violência. Né? É, então, todas essas desigualdades vão crescendo. Ante esse discurso, é, tem um, um capital que tem essa ideia de fundamentalismo do mercado, que pensa que o mercado é que vai resolver os problemas. E é, pode colocar a rentabilidade do mercado é, comparado com a rentabilidade da vida. Quanto vale uma vida humana? Para as pessoas, só estão pensando que querem manter seu nível de ganância em suas suas empresas, não querem perder os, os, os lucros que, que eles já já têm. Então, estão colocando como que, é, segundo essa visão, é, eles vão dar emprego, pelo tanto, precisam é, abrir a economia. Mas que que é a economia? A economia da empresa a economia do, do, do, do lucro, ou é a economia das pessoas, a economia da vida cotidiana. Nessas desigualdades, temos que priorizar a vida, temos que priorizar as condições precisamente das pessoas que sofrem mais, as pessoas que ficam mais excluídas de um sistema já excluente. Então, o problema tem a ver que agora todas essas contradições estão muito mais agudas que antes, e, pelo tanto, temos que fechar essa, essa, essa, essa decalagem, essa dif diferença social nesse momento, porque, senão, precisamente o resultado da pandemia vai ser um agravamento dessas condições. Isso significa um cambio de lógica, e agora é mais importante reconhecer que eh, precisamos do Estado, precisamos de saúde pública boa universal, gratuita. Precisamos de educação pública gratuita, laica, like, inclusiva, como um elemento fundamental para o desenvolvimento de todos os nossos países. Se temos só a ideia do lucro, só a ideia do, do que de, do, do interesse do, do mercado, então a vida humana passa a ser considerada descartável. E esse é precisamente um, um dos grandes problemas ético-políticos que esta situação, esta pandemia, está mostrando. E todas as pessoas que dizem isso, não? que dizem isso, que o mais importante é a economia, porque senão depois não vamos morrer de, de de vírus, mas vamos morrer de fome. Mas quem vai morrer de fome? Quem está já morrendo de fome? Quem são as pessoas que mais sofrem, precisamente porque não têm condições adequadas para o confinamento ou, ou ter uma boa saúde para ter resistência ante o vírus? São as pessoas que precisam, neste momento, o principal desajudo. Então, eh, tem em vários países uma proposta de eh, generar um, um imposto especial às grandes riquezas, às grandes fortunas. Eh, e temos aqui, por exemplo, na Costa Rica, eu não sei se isso se tem colocado no Brasil, mas na, na Costa Rica se tem colocado essa proposta de que eh, tem que colocar um imposto às grandes fortunas e o que acontece? Essas mesmas grandes fortunas saem imediatamente a dizer que não, que isso não é possível, que um direito que eles têm adquirido. Então, os direitos trabalhistas, os direitos das pessoas mais vulnerabilizadas, esses direitos não importam, interessam só meus próprios direitos. Então, estamos ante uma polarização de duas visões, duas visões diferentes e contrapostas, e talvez podemos falar um pouco mais sobre isso, qual é o transcurso, o trajeto do, do, do processo que temos que fazer para, para enfrentar esta situação. Muito bem, a gente dá continuidade à entrevista com o professor Oscar Hara, a gente teve que interromper em função de um temporal que estava acontecendo em San José, nesse, no exato instante que a gente estava conversando, por isso a mudança de cenário para quem está nos acompanhando. Professor, eu estava lhe perguntando a respeito do papel das universidades públicas, né? o senhor tocou na da importância da, da educação pública, da saúde pública e da educação pública de qualidade, dos serviços do Estado, enfim. Aqui no Brasil, diante desse descontrole que a gente tem visto no número de casos e de mortes por conta da Covid-19, as universidades públicas têm desempenhado um papel bem importante no sentido de pesquisas a respeito de infectologia, de pesquisar materiais como respiradores, construção de respiradores próprios para o Brasil, que é um material que o Brasil não tem e é muito importante, até mesmo de vacinas e medicamentos em relação à Covid-19, como combater essa doença, e esse é o um momento em que o papel da universidade pública uh, vem sendo mostrado de forma bem clara para a sociedade, professor. Aqui no Brasil, a gente tem sofrido, uh, as universidades têm sofrido muitos ataques dos últimos governos federais. Uh, seria esse o um momento da universidade mostrar realmente o seu papel e a sua importância? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um momento onde podemos valorar, valorizar melhor qual é o papel da universidade pública em todos os sentidos. Primeiro, sua contribuição na pesquisa, sua contribuição no ensino, sua contribuição na extensão. Neste momento, tem muitas universidades onde todo o trabalho universitário se convirtiu em, em extensão, no sentido de uma resposta desde a universidade e todas as suas capacidades para a, a, a, a demanda da sociedade. Excelente que temos discutido quando inclusive eu estive lá no quinto seminário Encontro Brasileiro de Extensão Universitária e outros outros eventos que temos tido na URBS, eh, temos señalado que o papel, o sentido da universidade pública é precisamente responder às demandas, aos desafios dessa sociedade da qual a universidade faz parte. A universidade não é uma entidade separada, é uma entidade que tem a ver com todas as situações que se vivem na sociedade. E nessa pandemia, temos visto como automaticamente todo o movimento das universidades se tem colocado ao serviço das necessidades da sociedade. Então, esses exemplos que você coloca, aqui também temos, por exemplo, pesquisas eh, que se estão fazendo agora para eh, nos, nos institutos eh, que tem na Universidade da Costa Rica, para criar eh, antídotos contra os venenos de serpentes, agora estão tentando trabalhar com eh, antídotos eh, para a imunização eh, para as vacinas, por exemplo, que acho que também está uma troca interuniversitária sobre estas descobertas. Tem outro elemento que a Universidade Pública está colocando, que esses avanços sejam avanços que sejam gratuitos, disponibilizados para todos, não um negócio porque a universidade não deve estar voltada para o mercado, a universidade não tem um sentido de simplesmente criar emprego para o que o mercado precisa. A universidade também tem um sentido público, um sentido universal de serviço à sociedade, pelo tanto, os conhecimentos que se produzem no âmbito universitário devem ser disponibilizados para todas as pessoas. É, aqui temos tido um debate muito interessante em que as universidades dizem que esses elementos que vão se descobrir devem ser postos à disposição universal e que não seja uma grande empresa, uma transnacional que pegue esses avanços científicos e que pegue para o lucro. Seja, precisamente essas são as coisas que temos que mudar. É, aqui também temos padecido é, esse intento de maior privatização, voltar voltar as, as universidades públicas ao serviço somente das, das empresas, que é uma parte do trabalho, mas principalmente os setores mais importantes da sociedade. Por exemplo, as investigações agroecológicas, eh, todo o tema de pensar uma produção alimentária. Agora vemos muito mais claro a importância de ter uma saúde que tenha uma boa nutrição, e que, pelo tanto, os estúdios, os vínculos com os movimentos camponeses, com a produção de agricultura familiar, são fundamentais para que esses conhecimentos dos camponeses, também com os conhecimentos da universidade, em conjunto, possam produzir propostas para o conjunto da sociedade. Pensar na alimentação do conjunto da sociedade, não pensar somente quais são os elementos mais rentáveis. E por isso... Acho que sim, efetivamente, este é um momento em que há que valorizar mais a, a universidade pública. É, também é, acho que temos que reinventar, reinventar as formas de ensino. É, se tem agora utilizado estes médios, como esta comunica comunicação que a gente está fazendo agora. Tudo bem, então, esta, esta comunicação talvez é, poderíamos ter utilizado antes, agora, agora começamos a utilizar e descobrir que pode ser muito muito mais usado. Mas o tema do uso da virtualidade não pode nunca anular a, a presencialidade. Esse contato de trabalho grupal, esse, esse contato de reflexão coletiva, essa criação de equipe, esse debate dialógico entre docente e discente, estudantes e alunos, pesquisando juntos, pensando juntos. E acho que, neste momento, o ensino está desafiado a se colocar em função dos principais temas que a sociedade e o mundo está colocando agora como prioritários. Já não tem jeito estudar cada matéria isolada. Temos que trabalhar interdisciplinariamente, temos que trabalhar transdisciplinariamente e temos que fazer que o ensino, extensão e pesquisa efetivamente sejam articuladas dentro de um solo processo de formação. De formação dos estudantes mas também de formação das docen dos docentes. E esse é um processo onde as universidades públicas têm uma contribuição essencial e fundamental que outras universidades privadas não têm essa possibilidade. Então, eu acho que temos esse grande desafio e estamos olhando como, efetivamente, um grande desafio eh, que é possível. E que é possível fazer uma universidade comprometida com os desafios do tempo e não universidade simplesmente para criar profissionais para o, o, ter recursos eh, eh, econômicos. Professor, como é que a gente faz extensão em período de pandemia, sem poder ter contato com as pessoas? O senhor enfatizou justamente a importância de, daqui para frente, a gente sempre manter contato com as pessoas. Claro que essa comunicação que a gente está fazendo é importante, mas uh, o ensino requer essa troca pessoal? É, pois, definitivamente. Mas é, essa troca, por exemplo, eu estou olhando nas várias universidades é, na América Latina, que tem projetos de extensão que continuam porque se tem desenvolvido um laço de vínculo de autonomia, de desenvolvimento próprio, de autogestão, de capacidade organizativa. Pelo tanto, os projetos não dependiam só de aquilo que vinha da universidade para a comunidade, mas que as comunidades onde já tinham um trabalho organizativo, onde tinham... Um, um exercício protagónico, Essas comunidades continuam desenvolvendo, então, utilizando eh, tecnologia virtual, pelo momento, para eh, continuar fortalecendo esses processos. Esse é uma, um, um elemento. Um segundo elemento é que eh, eu tenho visto que tem projetos nas universidades, projetos da extensão, que continuam articulando distintos projetos entre si que têm comunidades que, mesmo que fisicamente não podem se encontrar, têm projetos que permitem é, é, vincular um setor urbano com um setor camponês, por exemplo, têm projetos de organização da participação das mulheres, têm projetos de reflexão, de estudo a partir de qual é a situação da pandemia no seu, no seu bairro ou na sua, na sua comunidade, e que estão ajudando a ter uma visão mais ampla dos projetos comunitários. Então, mesmo que não seja uma presença física eh, nas comunidades, essa autonomia das comunidades, essa autogestão, eh, é possível se continuar alimentando com, eh, em, em, em estas circunstâncias. Mas também estou encontrando que tem universidades, tem também eh, sistemas escolares, onde se tem aberto eh, espaços de encontro para alimentação onde se tem eh, utilizado para poder eh, fazer estudos eh, médicos também, ajudar a, educa a, a saúde pública com alguns diagnósticos. Eh, tem pessoas que têm organizado nos espaços, nas aulas da universidade, para criar eh, panelas comuns para um determinado setor eh, vulnerabilizado num barrio. E a universidade tem disponibilizado esses lugares. Então, essa ideia de que a universidade pública. También es un lugar de encuentro, es un lugar de, de donde las voces, las, las oportunidades, las propuestas de las personas eh, tienen, tienen un lugar para ser desenvolver. Y por lo tanto, hay muchas formas que son posibles de hacer, eh, de, de, de, mismos con contacto físico cuando es posible. En países donde no tienen la prohibición. De, de mobilização, pelo tanto, tem, tem universidades que têm aberto espaços para isso. Eh, tem outros países onde o confinamento é absoluto, mas então tem que trabalhar a essa distância, peru fortalecendo sempre o protagonismo dos setores populares, o protagonismo das pessoas e não o protagonismo só dos agentes da universidade que fazem depender deles eh, ou elas eh, os projetos. O senhor considera que talvez essa mudança uh, de dar o maior protagonismo e evidenciar essa importância do maior protagonismo da, da sociedade, desses agentes que precisam da universidade, talvez seja uma das heranças que essa pandemia vai trazer para o ensino superior na América Latina? Definitivamente. Definitivamente. Porque muitas vezes se tem pensado que a universidade é um espaço privativo, um espaço elitista, afastado. e Pensamos que é como um lugar especial de um saber Isolado das pessoas. Eu acho que agora tudo isso nos desafia a construir diálogos de saberes, a construir saberes engajados nas problemáticas, a discutir e debater, estudar precisamente os grandes problemas é, que a sociedade tem, que o mundo tem, é, mas de uma, com um olhar muito mais transdisciplinário, interdisciplinar. Então, tem, acho que tem uma oportunidade de mudança. Não é garantizado ou é garantido que isso vai passar. Porque podemos voltar para trás, porque tem as forças de resistência à mudança que, que, que continuam ativas. Mas é uma oportunidade, talvez possamos falar depois sobre isso, porque acho que estamos ante possíveis para poder eh, desenvolver nossa, nosso trabalho. Bom, professor, como é que o senhor enxerga a, a importância, a, qual é a importância que a educação popular tem tido nesse, em meio a essa pandemia? Como é que ela tem auxiliado esse, essa população mais vulnerável e como é que ela pode continuar auxiliando em meio a essa situação toda? Ok. Bom, assim como esta situação ha é, criado condições e possibilidades para mudança nas universidades, essa lógica de processos de educação popular, é, onde se vai criando a capacidade de transformação dos sujeitos, mesmo na educação superior ou em qualquer outra forma de educação. Processos de educação popular são aqueles processos nos quais vamos desenvolvendo nossas capacidades de conhecimento, de interpretação, de mobilização e de ação transformadora. Processos de educação popular nas universidades, mas também nesse vínculo com os movimentos, acho que também estamos desafiados a fazer uma contribuição em vários campos. Primeiro, temos que contribuir a fazer uma análise crítica, uma análise não só dos efeitos dessa situação, mas também uma análise das causas, das causas mais estruturais que têm levado às condições que estamos enfrentando nesse momento uma pandemia. Segundo, temos que analisar também o impacto da globalização, temos que aproveitar esse momento para compreender como é que se dá essas relações a nível do mundo. E, pelo tanto, também saber como uma situação de pandemia tem a ver com sistemas de saúde, tem a ver com políticas de saúde, mas tem a ver com políticas econômicas, tem a ver também com o desmatamento, com a depredação ecológica de nossos de nossos recursos, porque parece também que conforme vamos acabando esgotando os recursos do planeta, também as maiores condições para que apareçam novas bactérias, novos vírus, que vão surgindo precisamente desse desajuste que vai ocorrendo na nossa natureza que estávamos criando. Então, antes da pandemia, se falava que tínhamos 30, 40 anos mais somente para frenar um irreversível decrescimento das condições de reprodução do planeta. E que, pelo tanto, estamos condenados precisamente à destruição da vida no nosso planeta. Isso estávamos falando. Eh, uns meses antes da pandemia. Agora, com a pandemia, temos que ter muita mais clareza de análise de todos esses elementos para não voltar a essas condições e não que que vão ser mais agravadas a, a, ainda. Então, temos a tarefa de, tarefa de uma análise mais estrutural uma análise mais integral eh, do, da situação a nível do mundo, mas também é uma oportunidade para nós considerar a importância da vida a importância das relações entre as pessoas, a importância de construir relações democráticas nas escolas, nas universidades, na sociedade porque são essas relações democráticas e de vínculo com a natureza, o vínculo com os recursos do nosso planeta, são a única possibilidade de sobrevivência planetária, não só por o vírus, mas também por o nível de depredamento que estamos criando a no nosso planeta. Então, a educação popular tem que contribuir a fortalecer essas relações democráticas, a fortalecer esse jeito que dizia Paulo Freire da amorosidade, para poder, então, construir novas formas de relação entre as pessoas que permitam viver em outro tipo de sociedade que sejam, efetivamente mais sostenível, mais equitativas, mais justas, onde os respeitos entre as pessoas e o respeito à natureza da qual formamos parte sejam componentes essenciais. Então, organizarmos para isso. O processo de educação popular tem que permitir contribuir a essa organização. E como vamos fazer isso? Precisamente identificando as iniciativas, as, todos aqueles elementos de trabalho comunitário, de generosidade, de criatividade que tem surgido em todos os campos da América Latina. este momento, a nível do CEAL Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, Estamos fazendo uma recolha, um recolhimento, estamos recolhendo é, experiências significativas que expressam como as próprias populações populares, com sua própria voz, têm enfrentado esta situação crítica, mas com uma proposta de transformação. E quais são essas propostas de articulação, de transformação, de trabalho conjunto, de trabalho comunitário, de solidariedade? Tem, tem um valor ético, da solidariedade nas relações humanas que está surgindo também, mesmo com, em confronto com essas atitudes muito mais egoístas e individua, individuais que estão pensando na economia por cima do valor das pessoas. Então, acho que educação popular significa nos engajar nesse tipo de processos é, com um compromisso, com um compromisso de transformação que é irrenunciável e que também é indispensável e, pelo tanto, não temos que pensar que quando acabe a pandemia, acabou e pronto, mas também que é um momento, que mesmo que a pandemia possa durar muito tempo, é um momento de construção de outro tipo de relações sociais e que isso é fundamental para, precisamente, garantir a vida no planeta, garantir também a construção de, de sociedades democráticas. Por isso estamos em momento. É, enfrentando essa tensão, essa contradição é, entre uma mentalidade muito mais controlista, represiva autoritária, neofascista, incluso, com uma tendência de construir capacidades, relações, democracia em, em democracia no econômico, democracia no político, democracia na vida cultural. Estamos em um momento chave onde... Os destinos da humanidade e os destinos do nosso trabalho estão juntos como como em confrontação para poder eh, construir uma alternativa diferente de um mundo diferente, outro mundo possível, como diz o lema dos foros sociais mundiais. Qual é o aprendizado principal que o professor Oscar Rara está tirando dessa pandemia? Não estou falando de educação popular, universidade pública específica. Qual é o principal aprendizado que o senhor está tirando dessa situação? Bom, eu acho que seria dois ou três elementos principais. Primeiro, aprender que esta crise não é uma crise de sanitária solamente mas que a crise sanitária desvela, visibiliza e permite reconhecer o agravamento das condições reais em que a população do planeta ou de nossos países está vivendo. Esse é o primeiro aprendizado. Não, não compreender só os fenômenos exteriores, mas compreender, precisamente, as causas mais, mais profundas. Segundo, é, é a aprendizagem de que é, estamos em uma confrontação ético-política de dois mundos possíveis. Ou, ou, ou chegamos a um mundo muito mais fechado, mais autoritário, mais controlado, é, em função dos interesses de uma minoria cada vez mais forte, agravada pelas situações da, da pandemia, ou estamos ante as possibilidades de construir outras formas de relação, de economia solidária, de outra forma de consumir, outra forma de produzir, outra forma de, de analisar e de criar a realidade? Esse é o segundo aprendizado. Estamos em esse confronto, essa é uma confrontação decisiva para este momento. E um terceiro aprendizado é que temos que repensar no sujeito de, de educação. É, que a educação não deve ser feita, ou deve ser pensada, perdão, somente como um processo de ensino, como um processo de transmissão de conteúdos. Já Paulo Freire falava em seu livro Pedagogia da Autonomia, que disse ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para sua produção e construção. Essa frase, acho que agora, tem muito mais vigência, muito mais é, importância que nunca, porque temos pensado ante uma situação que todas as pessoas estamos vivendo, que não basta, não basta com transmitir ideias verticalistamente, unilateralmente, de um emissor de ideia ao ou outro que recebe essa educação bancária que Paulo Freire tanto criticava, mas que temos que ter um processo de construir de pensar a educação como construção de aprendizado. A educação como um processo de aprendizagem permanente onde temos cada vez mais desafios para construir capacidades de pensar, de olhar mais longe, de não só pensar no futuro imediato, mas pensar no largo prazo. E, e o quarto desafio, o quarto aprendizagem, eu acho, é que temos que olhar a relação entre o curto, o e o longo prazo de uma maneira muito mais precisa. Todo aquilo que vamos fazer nesse momento, para enfrentar a crise da pandemia pode gerar as condições para construir um futuro diferente ou pode, depende de que se faz, agravar e criar condições muito mais limitadas para o futuro. Essas condições do futuro não vão aparecer no futuro, estão acontecendo agora. Então, por exemplo, Fortalecer esses laços de vinculação, essa capacidade de análise, essas articulações entre experiências, essa identificação de novas possibilidades de vínculo entre universidade e sociedade, todo isso pode ser uma maneira de ir construindo um, te, um, um, um tejido, um, um tecido né, entre os distintos fios de, de experiências que existem, que vão permitir-nos ter uma construir una, una ¿cómo se dice una tela una un, un textil eh, nuevo diferente a partir de lo que está de lo que está aconteciendo entonces no es un eh, riesgo es que podamos olhar a crisis como algo de un momento y no olhar el carácter estructural de crisis y por lo tanto colocar nuestra práctica como un factor que va a posibilitar que no futuro tenhamos algo diferente. E, pelo tanto, acho que esse, esse é o grande aprendizado de agora, que não actuemos somente em função de aliviar ou mitigar a situação momentânea, mas que essas situações, mesmo de assistência imediata para sobrevivência, não fiquem só na sobrevivência, se não gerem capacidade organizativa, gerem reflexões, gerem capacidade de olhar mais longe. E na medida que a gente pode construir olhares mais longe, vamos poder a, agir de uma forma muito mais estratégica e não ficar, neste momento, presos da lógica da emergência eh, do, do, da, da crise. E, eu não sei se em português eh, tem, tem sentido falar de que estamos olhando uma situação de emergência, mas na situação de emergência tem dois, dois olhares. Um, que vai colocando a tragédia da emergência. E outro lugar que descobre que coisas emergem, que coisas surgem desta situação como novidades. Então, este é um momento muito importante para que esse paradigma do nova possibilidade podamos identificar em, em, em no, nas nossas ações. Pelo tanto, temos que atuar de forma muito mais estratégica, mas essa ação estratégica não é um discurso é a forma como a gente vai enfrentar a crise agora, que vai nos permitir ou não fazer algo diferente no futuro. Professor, deixo um espaço final aí para o senhor fazer alguma consideração que queira fazer e agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no, no Diálogos da Extensão mais perto de você, aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, o senhor tem alguma consideração mais a fazer, professor? E um recado aí para os nossos telespectadores também? Bom. Agora, eh, bom, bueno, diria primeiro que nada um, um abraço, um abraço que precisamos, precisamos abraços mesmo por momentos virtuais, mas precisamos nossa presença comprometida, engajada eh, nas situações que estamos olhando, mesmo desde Costa Rica ou desde Rio Grande do Sul. Em qualquer canto que estemos, neste momento do mundo, temos uma responsabilidade de criar algumas umas situações diferentes. Pelo tanto olhemos as nossas práticas e olhamos como é que a gente pode articular melhor, como pode potencializar todos aqueles elementos que vão construir essas novas capacidades. E eu acho por isso que estamos em um momento em que eh, os desafios da época são principalmente os desafios éticos. São os desafios de uma ética de responsabilidade que nos permite, que nos deve permitir, construir capacidades políticas e pedagógicas. Pelo tanto, a universidade tem que se constituir em um espaço, um espaço de encontro, um espaço de crítica, um espaço de debate, um espaço de ação, um espaço de, de diálogo, um espaço em que se possa, possa em, desenhar e também dissonhar né, aquelas coisas que, que podemos imaginar para o futuro, articulando nossos esforços. E, pelo tanto, as universidades não podemos trabalhar só isoladamente cada uma. Temos também que fazer articulações interuniversitárias. Temos que pensar também em esses programas de extensão de muitas universidades que estão vinculadas com muitos setores populares, com muitas pessoas que estão precisando de uma alternativa de vida. E essa é uma tarefa ético política e pedagógica, onde temos que colocar nosso acionar, mas nossa ação, é uma ação de construção também da esperança. E termino, talvez, e já tenho falado disto outra vez, mas é, para, para mim, neste momento, é um momento muito importante, é um momento de preocupação, mas temos esse um, o temor, o medo, é, o controle, a repressão que vem sobre nossas mentes, ou a possibilidade de construção, de imaginar, de nos encontrar de qualquer outra forma para pensar o, o futuro. En ese, en ese, en ese dilema eh, se coloca el desafío freireano de la esperanza. Y cuando Paulo Freire hablaba de que precisábamos utilizar un nuevo verbo, el verbo de esperanzar, que decía no, no adianta ficar esperando, esperando que otros hagan las cosas para nosotros. Tenemos que tener esperanza, quer decir tenemos que construir activamente aquello que queremos construir aquilo que queremos desenvolver, aquilo que queremos eh, ter no futuro. Pelo tanto, é um momento, um momento, sim, de luta, de análise crítico, é um momento de identificação de práticas, mas também é um momento de esperança em termos de construir capacidades de transformação. E acho que é um grande desafio, muito profundo, é um dilema ético, político e pedagógico. E na medida que as universidades tenhamos eh, uma lógica de trabalho de educação popular, que articule o sentido de construção de saberes para uma transformação social, nesse sentido nossas universidades serão eh, adequadas para o que essa sociedade nesse momento precisa. Construir democracia, construir capacidades transformadoras, construir humanidade, laços humanos profundamente solidários, que é uma palavra que, que muitas pessoas não, não enxergam que, nesse, que é uma chave neste momento. A solidariedade e nesse momento, a forma em que temos para enfrentar eh, o, o, o lucro, o isolamento, o individualismo e o medo. Essa solidariedade entre eh, seres humanos, que podemos fazer que a história seja diferente, ser sujeitos da história e não ser só objetos de uma história que outros querem colocar sobre nós. Professor Oscar Hara, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E um grande abraço para o senhor aqui do sul do Brasil até a América Central. bueno um grande abraço, Vicente, e para todas as companheiras e companheiros esperando nos encontrar virtualmente ou presencialmente lá ou aqui ou em qualquer canto da nossa América Latina que está lutando e construindo também uma nova humanidade. Muito obrigado pela oportunidade. Essa foi mais uma edição do Diálogos da Extensão Mais Perto de Você. Hoje a gente conversou com o professor Oscar Rara, professor doutor honoris causa pela URGS em 2018, sociólogo e educador popular, que falou conosco desde San na Costa Rica. Semana que vem o Diálogos da Extensão volta com mais uma atração nas redes sociais da ProRest. Um grande abraço a todos e até lá.